A lei de cotas nas universidades federais foi uma importante conquista do nosso povo. Aumentou o número de alunos de escolas públicas, negros, negras e indígenas. Nós precisamos prorrogar essa lei e garantir o auxílio permanência para que o estudante possa concluir seu curso. Peço o seu voto. Zaratini 1370.